Pintas do Candês, como conhecem, é uma marca existe há mais de 10 anos. Começamos no Rangel, no criamos com o Lens Cardoseu. Depois passamos para Viana, provavelmente Vila. Depois da Vila, voltamos para a banda, nesse caso da cidade, pegando palanca. Depois da rua, pegamos, eh... voltamos a Viana para essa turnê. Já tivemos no Zango, no golfe, já fizemos Kazenga, já fizemos Benfica. Então, as quintas do Candeia reservam muita surpresa para cada banda, uma atividade que não é do Candeia é do povo. Oh, mulher, na província do Ije, município da Boa noite, sim, boa noite, Angola e o Mundo. <risos> Olá, daqui fala o Papoito de lado, um dos culturistas mais organizados do país. Desculpa por hoje, está sendo mal apresentado. <risos> ah, sim. A Roupa de correr Exatamente. Exato. O que você espera já, da tarde de hoje, né? Já é noite praticamente. Exatamente, exato. Dei, exato. Era realizado uh, no Palanca? No é Palanca, palanca. sim. É, é assim, não muda nada. É só para dizer que o Cadeia está de parabéns. Ontem, Palanca, hoje, Viana. Uh, o Luiz está a fazer turnê. Há municípios ou bairros que vão ver também o Luiz lá. Permitimos aos artistas novos, desse caso da nova geração aqui promover essas músicas para terem conosco o conhecimento que ganharam ao longo dos anos de experiência de música. Então a tinta do Candidato para mim é, é um formato mais é, para mim social e solidário. Hoje, nessa, nessa perspectiva, é dividir o artista famoso e o anonimato para trocar a experiência num palco onde se juntam aí gerações. A gente não importa a, a, a idade, não importa a, a classe social, Desde que eu tenho a vontade de espelhar aquilo que faz sobre a arte, aqui tem uma oportunidade. E diz tudo: no Palco das Filhas do Candesco, nós, desde a arte plástica, artes cênicas, o teatro, a moda, a culinária, a beleza, nesse caso, tudo é mostrado aqui num formato diferente, onde a juventude tem a oportunidade de trocar experiência com outra pessoa. A gente tem a oportunidade de eh, falar em, bem, em, em alto e bom tom de que eu consegui a um evento que, diferente de outros eventos, o artista tem esse poder, porque hoje na cidade e por Luanda tem-se mostrado que não há espaço para os novos valores. Eu, como promotor de evento, produtor, prefiro dar espaço e pago até um artista famoso para fazer a minha atividade do que pagar um artista anonimato para que, junto deste povo, mostrar o seu talento. Então, a nossa característica é isso, a identidade é isso, promover as novas artes, Repórter da NET diz: Águas paradas atraem Tala. <risos> Daqui eu vou subir Candeia Júnior, ok? Maravilha. Estou ligado às quintas de Candeias. Atenção, que é aqui onde saem vários artistas que brilham no nosso mercado nacional e internacional. Quintas do Candeias, hoje contei o pai, Fouca né? Pi, Liu Kiss, uma nova posta de bem-vindo, Magalhães, na apresentação Candeias Júnior, fazer acontecer a festa, porque atenção, vou dar um, um, um conselho aí para os nossos amigos. Quer dar atividade, tem segunda-feira, tem terça-feira, tem quarta, tem sexta-feira, porque as quintas é marca, é Candeias, ok minha gente? Esse Boinante Filmes, Ken GSTM, só para dizer que estamos na casa, que tá saindo do é Candeia, marcar aquela presença absoluta, a emoção tá ali no pico. É para estragar mesmo, é para estragar. Eu pensei que a gente está expectante com a nova zona que saiu aí agora, Cavalo Aluado, né? Tá com saldo positivo nas redes aí no yeah, YouTube yeah, yeah, yeah, A yeah. caminhar pra valer aquela cena tá sendo mambo faia yeah, yeah, faia faia, yeah. faia Tá subindo, os números estão tá subindo então Convido já a paquilharem, a baixarem o vídeo, a curtirem o áudio E a queda Os culturistas que não têm organização de vir aqui é porque não têm cultura. Ou a roupa está amanhada, não têm posição de músico e preferem ir lá nas barrocas do bairro, não é? Porque a festa grande é aqui na tutela do Candeia. É mesmo aqui onde o Savimbe vem e diz, meu filho, tão de parabéns. Eu que agradeço a plataforma do Cuiúio. Tão de parabéns. É assim que a gente anda. Eu quero E yeah, eu sou o Mr. Pato, estamos aqui na quinta do Luiz Candeia, não tem como negar, estamos fazer a festa, a do limpo, já viemos desde o Palanca, a Rua, a. hoje estamos aqui no Pátio de Viana para trabalhar. Yeah, eu tô aqui com músicas novas, o novo, está parabéns, Luiz Candeia, grande papão. Luanda é a banda Angola, a clique do Cunhullo, a família que liga, não tem como negar, estamos nessa festa estraga para vocês. Temos uma agenda muito boa, temos o Trifiner um, na nova remessa do gerilson Israel, da XB Label, de onde esteve na Rádio Luanda. Temos a Pi que vem de uma polêmica muito para cima, em função daquilo que hoje se diz da Jarda. Temos a Liu Kiss, que é uma artista do BV, que vem acompanhada dos seus manos, que antes foram bailarinos do Anselmo Ralph. Tem ainda a nova geração que está a ver aí, os meus putos do o, o Grupo Sardão, o Manguita. Essa nova geração que eu fui buscar, no, para além dessa, dessa, nova, dessa nova vibe, fui também à busca dos novos talentos nos, nos bairros, para que mostrarem as suas artes. O meu camaleonel, que a, próxima, a semana passada trouxe o seu sobrinho, que também faz arte, né? um novo valor. Qual é o nome dele? Bruno, Bruno Manso. Bruno Manso, que teve aqui uma grande performance no palco das Quintas e que para nós contribuiu muito, deixou aqui meninas a chorarem, E epa, É as cada dia que passa a crescer. Ora viva, boa noite. Estou com o um irmão do Ventre da Vida. Só para dizer, não sei o que seria de Viana, esse indivíduo filantrópico que ele busca os novos valores para lhe tirar do anonimato para estenderem. Esse indivíduo é o indivíduo que temos de apostar, ele deu o princípio e gostaria que houvesse indivíduos da mesma capacidade, da mesma hermenêutica para puxar os novos valores. Luís Candel irmão, não é para vangoleriar a Nova Banjolares, mas ele é homem de cultura. Muito obrigado. Leonel. Quem vê, quem ouvir, quem visualizar, ideia a sequência. Este indivíduo ele faz pela arte que ele tem, não faz com o propósito de analisar fundo. Eu digo por conhecer o indivíduo. É a única coisa que eu queria dizer, Eu sou Lioneu. Obrigado, Lionel. I'm go, go! Olha, siga este canal, ok? Eu, como repórter da NET Candeias Júnior, filho de Luís Candeias, estou ligado ao clique do Cuyulho, ok? Se liga, se liga este canal porque as novidades da cidade de Luanda você acompanha aqui. Clique do Cuyulho! O Cuyulho em primeiro lugar está consagrado. É. De Angola para o mundo, eu sou Malibu Internacional, atualmente o melhor busco de Angola, e eu estou presente nas melhores quintas de Angola. A essa hora é só da Viana, Pátio de Viana, Luiz Candeia, o um jovem que sempre lutou pela cultura nacional, sempre agradecer os novos valores e eles meteram a rivalta. Muito obrigado, papá. Estou contigo, a cultura gulana agradece, ok? Malibu, um artista que veio também dividir nós a experiência claro. musical. Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado. É uma honra estar contigo. o traje do ano Malibu. Okay? Olha, é, só para dizer que essas sapatilhas, quem me deu foi o ueda. Essas calças que eu estou a usar é herança do pãozinho do Pedro Cabeia. E essa minha também <risos> está aqui. Quem matou foi o Bruce Lee, também nos tive, foi a propriedade. pari a <música> cultura agradece.